Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Os Últimos Seis Dias de Jesus Por Jamiro dos Santos Filho A Figueira Eram mais ou menos nove horas da manhã de segunda-feira. O sol já percorreram bom espaço no céu da Judéia. A aragem gostosa refrescava o dia que começava com promessas de alegrias. Saímos da casa de Lázaro e eu o seguia sem me sentir intruso, pois o doce olhar que ele me havia dirigido foi, para mim, como um convite, dizendo «Seja bem-vindo, meu irmão!» Durante a travessia da pequena aldeia, as crianças corriam até Jesus, chamando-o de mestre e pegando em suas mãos, beijando-as. Ele, sorrindo sempre, acariciava suas cabecinhas com extremado amor. Aos mais pequeninos, pegava-os nos braços, beijava-os com carinho e recolocava-os no chão. Com paciência e afeto, atendia-os um a um. Homens e mulheres surgiam à porta das casinhas para saudá-lo. Acenavam felizes, gritando sempre. — Mestre, Mestre Jesus, abençoa-nos! E ele correspondia aos acenos, dizendo. — A paz seja convosco, que o Pai vos abençoe. Já se formara uma pequena multidão em torno dele, em poucos passos de caminhada. Então, de repente, uma jovem mãe aproximou-se em prantos, trazendo uma criança nos braços. O garotinho, talvez de dois anos, desfalecido, gemia de dor e febre. A pobre mulher estendeu os braços sofridos em direção a Jesus e lhe entregou o seu anjinho. Ele parou. Todos fizeram o mesmo. Fez-se silêncio dolorido e somente ouvíamos os soluços da mãezinha que aguardava ansiosa o que o Messias iria fazer. Amorosamente, ele pegou a criança e a envolveu em seus braços, mas principalmente em seus sentimentos sublimes. Olhou o garotinho profundamente e o afagou ao ombro. Passou as mãos alvas em todo o seu corpinho, olhou aos céus e exclamou. Meu pai, nosso pai, ouve e atende por misericórdia, o rogo dessa pobre mãe que ama e sofre. Devolve-lhe o filhinho, querido. Em tuas mãos, meu pai, estamos todos nós. Por isso, faça-se a tua vontade e não a minha. Ele ficou imóvel a olhar o céu aguardando. Ao abaixar os olhos, o garotinho tremeu, Suspirou fundo e soltou o pequeno gemido. Depois, chorou forte e chamou a mãezinha. Nessa hora, ela se atirou aos pés de Jesus e em prantos agradeceu, beijando-lhe os pés. Suavemente, ele pegou em suas mãos, levantou-a e lhe entregou o filhinho querido. Ela beijava o menino, agradecia o mestre e mostrava a criança a todos, a fim de que pudessem ver o milagre que acabara de acontecer. O povo, nesse momento, gritou, «Vivas!» E a alegria tomou conta de todos os semblantes. Algumas mulheres choravam repartindo as emoções com aquela que, com certeza, fazia parte daquela pequena, mas tão feliz comunidade. Eu, sozinho em minha dimensão, chorei também. Então, Pensei na grandeza daquele ser que ali estava, vestindo um corpo como o nosso, sujeitando-se às mesmas leis físicas, a fim de nos trazer as bases das leis eternas do Pai Celestial. Somente o amor puro pode explicar as razões e os porquês de sua descida até nós. Enquanto me perdi em meus pensamentos, vi que Jesus e os apóstolos já se distanciavam de mim. Por isso, apressei-me para alcançá-los e aprender mais um pouco com o mestre de amor. Saímos da pequenina aldeia e ganhamos a estrada que nos levaria a Jerusalém. Nesse trajeto, ouvi lindas explicações de Jesus a seus apóstolos, em certo momento, ele parou à beira da estrada e nos aproximamos de uma figueira. Pedro perguntou, Senhor, em sua presença eu me sinto forte, bom e caridoso, mas ao me afastar, vejo-me repetindo os mesmos gestos de antes. Então, mostrando-lhes a figueira, ele falou, Meus amados, Observem esta figueira. Está bonita, cheia de folhas, porém não tem frutos, pois estes têm seu tempo certo de se produzirem. Vós, no entanto, não podeis ser como esta figueira, que somente oferece frutos em certa época do ano. Torna-se necessário que prepareis vossos corações, a fim de que estejais dispostos a socorrer, amar e a perdoar sempre que fordes exigidos. Vossos frutos deverão alimentar os famintos todos os dias, em todas as horas e lugares. André perguntou, — Meu senhor, o que fazer nos momentos de provações? Sinto-me fraco e sem resistência para suportá-las. Meus amigos, a fortaleza de vossos corações também se encontra na maleabilidade. Ficai atentos à natureza e aprendereis sempre. Na grande tempestade, os galhos frágeis que se dobram à força dos ventos resistem e sobrevivem. Porém, as árvores gigantescas, inflexíveis às vezes acabam por terra e morrem. Assim, nos momentos de provações, sede maleáveis, permitindo que a misericórdia divina vos encaminhe por novas sendas de aprendizado e progresso. Depois, foi a vez de Tiago. Senhor, perto de Ti eu me julgo cheio de fé, sem temores ou dúvidas, ah, quem dera fosse eu longe o que sou junto a ti! Que fazer? Não tenhais medo, pois este sentimento desequilibra as emoções e produz ilusões maléficas. De posse da fé que pudestes presenciar junto a mim, andais confiantes, pois o Pai de misericórdia e justiça jamais erra. O homem que recebeu os talentos do Pai e nada produziu, verá secar-lhe as virtudes, tal qual a esta figueira que mais nada produzirá. Tenhais fé em Deus, e para solidificar essa fé, necessário se faz estar em comunhão com o Pai na oração. E, ao orardes, creiais que obterás o que pedistes. E assim sucederá. Ele calou e ninguém mais perguntou. Então, chamando a todos, o seguimos. Depois dessas advertências, ficaram todos calados e pensativos. Saímos daquele local e retomamos a estrada. Porém, meu protetor falou-me. — Meu filho... Ser bom ao lado de nosso mestre é fácil, ser amável junto àqueles que nos amam é prazeroso. Porém, o que precisamos é servir onde preciso for, na adversidade e na dor, diante dos aplausos e dos apupos, da compreensão ou da ingratidão. Estamos aqui com a responsabilidade de aprender e praticar, ou nós secaremos tal qual uma figueira. Não se esqueça. Diante disso, ainda mais pensativo fiquei, e, assim, segui os passos de Jesus, analisando o que estava fazendo com os talentos que recebera de Deus.